Olá, eu me chamo Jaqueline, eu sou do Piauí, eu queria dizer que esse curso foi muito importante, o curso foi incrível e é fundamental para minha carreira. Também gostaria de registrar que estou muito honrada por esse momento, que para mim é muito especial, e gostaria de deixar registrado também que eu, como uma mulher feminista, tenho muito prazer em ter a Rita como uma referência de mulher profissional e uma referência de ser humano para mim.